Você sabe rima em brasa Você não volta de ladinho Você vai voltar mancando pra sua casa Fazendo como que eu chego tranquilo agora no intuito Eu não gostei do jeito que você remexe Eu rimo e ainda me remexo muito <risos> <risos> Nada gascar Vai ficar igual uma goma de mascar. Tá fudido vai ficar esmagado Olha quantos dentes tem pra te mastigar <risos> 好,好,好,好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 Na palminha contra o Negi, Toma pomada na cara oh! da...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 um maloqueiro que cresceu livre tem que andar de algema por isso que você já perde você não rima você só em cena gordinho da norte que só mandava suporte hoje é o suporte da cena oh! toma toma toma toma toma toma falou caralho ele chegou babá oh!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 e aí, qual foi aquele papo lá da construção? Sua cara esquivou, ah, não. você não mandou o flow Por isso que agora tá no prejuízo Se sua cara esquivou, deixa que eu conserto É sessão de porrada proviso. Você oh! tá ligado, meu mano? Que eu que vou consertar sua cara? Não adianta, meu mano, porque na batalha Cê não mandou uma rima Do rara Da MC rima continua, chuta seu cu, cê para na lua Da MC que manda na rua Quer consertar a minha porra, agora conserta a sua oh! Porra! Cara, fé da porra <risos>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 como que eu vim do esgoto se a bactéria tá aqui na minha frente? me de SBP, porque eu mando um papo reto Eu não faço enxaguante bucal porque eu sou terrível contra esse inseto Beat do Detroit, no seu próprio beat, hoje você se fode Você sabe, você vai tomar ha! E pra casa você vai voltar ha! 3, 3, 3, 2, 2, 1 Se falar a terra Eu mando bem Jogando em Street Fighter você morreu A do quem? Se no Detroit amassa o Johnny O seu nível se rebaixa Se tem a cara pra dentro e não pensa fora da caixa Mas você sabe a rima esperta? Você sabe que a minha mente tá sempre aberta?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 Radu quem? Mas Radu quem? Você não sabe Radu quem dos que veio? Você virou quem ah. da Barbie? escroto falou até essa fita. Ele é o cacaroto Você não vai entender. Sabe que eu diabimo, você tomou no cu perdeu pro Red então pella pro nível Blue. Oh, oh, oh. I, uh.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 Na fechadura da porta, ó, oh, contraditório Que carilário, que vai pro sanitário Dentro de um sanatório Agora eu te falo, não conto do vigário Sou extraordinário e não contraditório Por isso que eu chamo perante o auditório Cê fala de fantasma, hoje eu vou acabar tua asma o Fantasma não é mão, fantasma é meu laboratório é. É.